Elma e Elma, que é uma e Elma? Que a... que Elma. Que Elma. Qual, qual que é a Elma? Ela é a Elma, É uma Maria, É uma Maria, É <risos> uma <Elma> Maria. <risos> <risos> É uma Maria. Cara, o cara não sabe ser streamer mesmo, né, mano? Na moral, cara, como ele é uma, não fica repetindo? É uma Maria, mano. Você ah. <risos> viu, o chat? Porque eu. Qualquer nome eu já fico desconfiado pra não passar por isso, mano. Você viu? Quando chegam não, os caras, ah, é é manda um beijo agora? pra Priscila. Ah, Priscila, meu cu, mano. Ah, Priscila é o caralho, mano. Eu já.